E voltei a estar outra vez com bandas que têm uma pessoa que querem ir para a técnica de som, mas simplesmente não podem, porque não é permitido. Não é permitido? E eu pergunto, quando vem o Tony Carrera e o Quim Barreiros e o Embrulha do continente, ou de peixe qualquer, vão dizer eles que não podem ter o seu técnico de som? Vão dizer ao Toy, ou outro qualquer, ou, é sei lá, vão dizer ao Greg Reporter, que o Greg Reporter não, não pode ter o seu técnico de som. Mas vão dizer isso? Não, não vão dizer. Eles dizem isso a nós. A nós projetos. E eu vou dizer uma coisa que não é do conhecimento público, mas que passa a ser agora, porque ainda tem problemas nenhum com esse. Força! Relampada! Relampada! Estamos no último episódio da terceira temporada. 15 quinto episódio. Este episódio já começamos a rir. Bastante. Claro, já bem. começamos a rir, porque estes convidados são hilariantes. Comigo na banheira. Marta Sofia. Uh! Yeah. Give it up. Round of applause! Marta que é organizadora e gestora de eventos culturais e presidente da Arte site estou correto? Não, presidente. ainda não, ainda não. Ainda não. Diretora, art... Vamos ter uma direção. De... Ah, ok. Mas ligada à Arte site já há quantos anos? A Arte foi um projeto que começou há e diria precisamente 10 anos. 10 é. anos, portanto Sim. já tem alguma história. E, do outro lado da banheira, Pedro <risos> Martins, técnico de som. Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Yeah. Técnico de som e talvez mais algumas coisas. Há ah, sempre mais qualquer coisa que fazes uh, quando o fazes. Ligar cabos. Ah, ligar micros e coisas assim, é desse género. É também futura da, da arte Ah, é verdade, é verdade, porque vocês trabalham juntos uh, Vamos começar. há 10 anos já? Não. Não. Há menos tempo, que já é, estás é, na é. arte feita. Os nossos encontros foram mais casuais dentro do mundo de, de, dos espetáculos, não é? Mas agora vamos começar a trabalhar gentes. Infelizmente. É o que se está... <risos> Bem, numa banheira já estão, portanto não. já é um bom co... Já estamos <risos> dentro da banheira. <risos> Só falta estarmos a ouvir como restos. Hoje. <risos> a minha primeira pergunta é daquelas perguntas um bocado abstratas, que é... Quase todas as, as respostas são válidas, mas cá vai disto. Como é que vocês gerem o tempo e o stress? Ao mesmo tempo, que é muito complicado. Porque para além de gerir eventos ou gerir o som, também é preciso gerir o nosso tempo e o stress, tenho a certeza. Primeiro, <risos> Ou ainda não tenho altura para se... É? Eu acho que hoje em dia gerir o tempo e o stress é que preciso ter uma agenda é, e papelinhos no frigorífico. E o stress vamos gerindo uh, de diversas formas ou com a música, ou com o mar ou com a serra um, mas acho que hoje em dia não em que a sociedade é cada vez uhum. mais estressada e sem uh, e com falta de tempo eu acho que é importante para a nossa sanidade mental tentarmos uh, agarrar a qualquer coisa que dê para escapar não é? ao stress e Exato. a ter tempo, para termos tempo com e dirias tempo. então que o teu escopo é a é música e, e como dizes o mar a serra e curiosamente no, no descritivo do teu facebook Marte também. Marte, tenho um fascínio por Marte. Ah, também é. Eu. Diz eu tô... que é por causa de ser um, um planeta que rege, por dentro dos signos, sabes? Ok. Às vezes é, é o planeta que rege uh, o meu signo, neste caso, a minha Ascensão, a Marte. Havia um filme muito interessante que era a Ascensão a não era? Sim, e, sim, sim, sim, é verdade. É. É eu verdade. o Mar Serra e a Marte. A Marte, no signo. A... a Marte, Ah, e ok. A marte. Muito, boa, muito boa resposta. Muito é boa a marte resposta. feia <risos> <risos> é nato, Portanto, para gerir o tempo é muitos post e uma agenda, é isso? Sim, quando, quando é na altura de, de eventos, que reparem só, uh, tem, tem é, é, sazono, não é mas quando acontece isso eu acho que se não for mesmo o meu caderninho, uh, e os post-its gosto muito também Amarelos? É de Baranjos, várias, várias Eu vou separando, segundo o caso de... De, urgência. de urgência, ou então áreas. tipo Os amarelos é só imagina para as artes plásticas, então okay. eu sei que ali já tem um, um levantamento <risos> sobre as artes plásticas e ali está a A música é o azul e o verde é o bullshit. O verde é que é o bullshit. Uhum. E diz-me uma coisa, tens muitos postetes verdes. Bastantes. Uau. Okay. Muitos até. <risos> Tudo no frigorífico. Não não. <risos> não, não. No frigorífico é mais outras coisas, tipo consultas, broas de mel. Tenho a receita para broas de mel. Ah, oh, ok, uh, ok. E pronto, Mas depois... tens para o provavelmente, também. Uh, não. Acaso, não. Impressionante, como relampada podemos estar aqui a falar de agendas yeah, e postos é coisas assim agenda. e coisas de de mel. E broas de mel. <risos> tens que me dar a receita. Tens <risos> dar. receita. É fácil. Pedro, como é que tu geres o teu tempo e stress? Acredito que para fazer um evento tens que estar com muita antecedência lá no local, a Sim. preparar é. tudo. É, é gerido muito com, com muita antecedência, muitos meses de preparação, sempre, para quando houver o dia real, Uh, praticamente as coisas são pequenos pormenores que têm que ser só resolvidos na hora, mas de resto é tudo antes. Uh, tempo, é mais ou menos post-it, mas é mais digital. Hoje em dia trabalho com muita ferramenta digital. Uh, também na era que a gente está, claro. o analógico ou, ou físico estamos a deixar para trás e cada vez mais. Pode-se pode andar no bolso, pode-se estar em qualquer online. É mais ou menos assim. O resto é agendas, agendas, agendas, agendas... Tem que estar minimamente agendado de hora em hora o que é que eu tenho que fazer, o que é que tens que fazer com, com prévios, sempre. fala do teu trabalho. Tu, entretanto, já trabalhaste como técnico de som exclusivo para o Noon End e a banda Came e provavelmente já outra outros projetos mais a solo ou algo assim do género. Sabe? faço tudo um pouco, é isso? Eu faço Na parte técnica faço tudo um pouco. Não quer dizer que seja mesmo... Uh, ainda acho que não posso me considerar 100% um técnico de som. Acho que não coei de sair E acho que também uh, a procura de evolução das coisas, acho que nunca, claro. nunca chegamos a esse ponto, Exato. de ser 100%. Mas na parte técnica de som uh, há muitas áreas, uh, além de me um ter especializado em algumas, na parte de montagens e alinhamentos de sistemas, na parte de mixagem, agora também mais inserido e especializado na parte também de estúdio, entre mixagem e uh, trabalho, sou freelancer, uh, presto serviço a algumas empresas, uh, também o faço com bandas, com pessoas individuais, peças de teatro... Peças de teatro, já, também um... trabalhas para isso. Uh, maneira de falar quem necessita dos meus serviços, uh, contrata-me. O Pedro está sempre à disposição. É, tem que ser marcado com antecedência É verdade, estado. sempre. sempre porque ele tem de usar a agenda. O Pedro agenda. também de ser, certamente é muito requisitado porque também tu estás a trabalhar para o Festival de Teatro de Machique, estou correto? Estou, estou é, é, hoje até tu. Quer dizer, corta essa parte. Não é hoje, <risos> Tu a fazer, porque isto não é para sair hoje, Sim, não. isto é, vai ser uh, sim, sim. lançado em Novembro. Oh. Ah, agora, de momento, estou em Mexica a fazer uma passada de teatro, regresso outra vez uh, no próximo mês uh, a fazer o mesmo e basicamente isso quais são as maiores diferenças entre fazer uma peça de teatro uh, e, e uma banda isto pode ser uma pergunta óbvia mas de certeza que pode ter aqui alguma uh, dirias que é menos dor de cabeça fazer uma peça de teatro hum, digo que não porque é do tipo uh, há sempre um primeiro, um primeiro ato de preparação hum. e, e da organização das coisas e, e isso seja um grande festival, seja um músico minimamente só com o um microfone, ou seja, uma peça de teatro, é preciso sempre essa pré-preparação, a nível geral, de tudo, do que se vai correr. Quando há o ato, é minimamente espontâneo o que acontece lá. E aí, claro, tem sempre a sua diferença, que num festival entrar, sair bandas, é sempre mais trabalhoso do que um claro. peça de teatro que começou e só para mesmo quando acaba. Uh, portanto, Mas a pré-preparação, tanto um como o outro, e às vezes a gente até pensa que uma peça de teatro é uma coisa simples, estamos lá com três ou quatro microfones, Exato. uns playbacks e coisas, mas há os ensaios, há os pré-ensaios, a pré preparação, há, há que fazer a montagem do espetáculo. Um, quando o espetáculo realiza-se é a coisa mais simples que existe Porque já está tudo, praticamente, já está tudo feito. praticamente feito é verdade, muito bem, muito bem Marta, tu na Arte 7 e não só, já, já organizaste vários eventos e tudo e, e quase todos eles, pelo que eu tenho vindo a reparar, tu tentas sempre juntar a música com outra, outros tipos de arte artes plásticas, artes performativas fala-me deste último evento o Funchal Art Fest, na qual também e teve uh, a sorte de, é de estar lá uh, presencial com os meus, não presencial Uh, não Estiveste pessoalmente, lá, mas estive sim, lá com os omnipresente. filmes. Omnipresente. O pop seco. Vê, repara que o, até uh, o segmento, o nome que temos o segmento era Cinema Pop Seco. Cinema pop -seco. Muita gente tentava perceber porque é pop seco. Não é pop seco? Podia ser pop seco, mas é pop seco. Acho que enquadrou-se super bem. O Funstall Art Faced é, é basicamente um apanhado do que tenho andado a fazer nos últimos 10 anos, okay. uh, aqui e fora e hum, decidi uh, voltar uh, a esse uh, a esse formato porque nos anos 80, nós em Portugal tínhamos em Lisboa muito essa ligação no mundo das artes um movimento artístico na altura assim eu permitia em que se convidava artistas plásticos em que, que tínhamos cineastas em que tínhamos escritores portanto sempre foi sempre foi uma, um, um formato de sucesso uhum. e a minha questão sempre foi por que não voltarmos porque não voltarmos aos anos 80, atenção neste caso neste tipo de formato, exato, porque exato. as pessoas estão habituadas e vão um evento e só só tem a música mas eu acho que todas as outras artes complementam e, e todos os eventos uh, eu vejo muitos eu vejo nessa perspectiva ninguém é obrigado a ver assim claro, claro. mas acho que todos os eventos uh, musicais uh, podem e devem ser complementados com outras artes, porque em todos os eventos é uma forma de chegarmos a um público, é uma forma do público ter uma fruição direta, não só com a música, mas também com as artes plásticas, com a literatura, com as artes performativas. Uh, portanto, o Funchal Art Fest foi, basicamente, um, um continuar do que tinha sido no passado, em 2012, o Arte uhum. de Madeira. Exatamente, sim. Portanto, foi recuperar outra vez esse formato e... Hum, e fazê-lo em grande, digamos assim, em grande. E isto foi um evento só para 200 pessoas. Sim, exato, porque a diferença entre este ano e o ano de 2012 uh, foi que agora temos novas regras e temos uma nova realidade. Sim. Como é que foi organizar um evento nesta época tão... Tão estranha, Olha, que ainda é tudo muito complicado e, e é tudo muito incerto ainda. Ainda bem que fazes essa pergunta e agradeço, porque foi uma pergunta que nunca me fizeram nos press antes do Funchal Face. Relampada. É, destes, é relampada mas, é e relampada. É uma boa relampada. <risos> Só sabes que o Funchal Face nasceu durante a, durante o confinamento e eu durante o confinamento hum, agarrei num calco que toda a gente que faz de eventos, organização de eventos, eu pratica, que é a área pela quantidade de pessoas. Então foi uh, adaptar uma área à quantidade de pessoas permitida pelo Covid-19 e não teve nada de especial porque uh, a forma como foi feito, em que tu as ilhas, não era mais nem menos do que um espaço uh, com, com cadeiras e uma mesa para poderes uh, consumir a tua beverage, não é? Exato. Uh, e também poderes comer. E a ideia é, hoje em dia como está feito, as pessoas estão a conviver antes de ir para um evento e chegam ao evento e ficam dois metros paradas com o grupo de amigos que está vindo há pouco a conviver. E a minha ideia para o Funchal Face foi adaptar nesse sentido, em que tu tens o teu espaço. E Funchal Arte Face nasceu a fazer a sopa. Estava a fazer uma sopa. Ah, sim? E que sopa era? Uh, <risos> por acaso era um creme de legumes. Creme de legumes. Sim, era uma mistura com a abóbora, com a semelha, com a batata doce e nasceu assim. Eu às vezes penso. Portanto, literalmente Isso, estavas a cozinhar duas coisas. Estavas a cozinhar comida e cozinhar ideias. E, e nasceu assim. Fui a fazer uma sopa e eu depois cheguei a uma conclusão: que se calhar nos últimos três anos, todas. Sou uma idiota. Eu sempre eu, eu digo que sou uma idiota e sou uma pessoa que tem demasiadas ideias e eu sou mesmo idiota, até nas ideias, e então acho que as, uh, as últimas grandes ideias que eu tive, fui a fazer sopa, e Uau, Pá, a sopa tem um, efeito, Pá, um, tem um efeito, um efeito muito especial para a Marta. achei é proibida de fazer a sopa. <risos> <risos> mas, mas foi isso, e, e o Fanchal Artifense já me perguntaram se eu quero manter aquele formato hum. vou fazer tudo, vamos fazer tudo neste caso, porque nós vamos começar a trabalhar Gente. Um, para que a aquel... parte dos gentes, temos que ver isso com Dá, os <risos> Na é, mesma é. equipa A Marta Silva tem realmente aqui um, não sei se azar-se, uma sorte Tu fazes eventos sempre numa altura complicada Porque 2012 também, também foi assim muito complicado ah, Nós tivemos é. que cancelar é. Tivemos que adiar neste caso no dia porque, porque Em 2012 uh, foi também mais um momento difícil Porque foram os grandes incêndios eu lembro-me nós estávamos a fazer as montagens todas e fui no parque Santa Catarina e de repente nós começamos a ver um incêndiozinho ali no Palheiro de Ferreiros. De repente explosões, de repente uma, um cenário dantesco. E nós, opá, e houve uma banda na altura, a Negative Rule, que perdeu os instrumentos. Fui ardido na camacha. É, é sério, isto é, é, para casa arrepio. Ui. E então o que é que acontece? Nós íamos começar numa cesta, já não começamos na sexta-feira, até porque negativo Negative Reel tocava nesse dia, tinha ficado sem instrumentos e havia muitos artistas que tinham literalmente a casa a arder. É? E, não... e nós o que fizemos foi, uh, não íamos cancelar, porque as, porque as pessoas que, que estavam envolvidas, neste caso os artistas, queriam mesmo fazê-lo. E outra sim. coisa que apareceu foi a solidariedade incrível que existe dentro do mundo da arte e do espetáculo e que as pessoas, infelizmente, parece que ao longo destes anos, destes últimos 10 anos, voltei para a Madeira há nove anos, uh, esqueceram-se disso, é que tem de haver solidariedade, e a solidariedade existe, e as pessoas praticam essa solidariedade, e recordo-me que na altura uh, houve músicos que ofereceram material, um, ah, um, para o valor para dos particular. cachês foi para ajudar Negative Rule a comprar instrumentos e o local de ensai fica destruído e eles depois lá lá, lá conseguiram se erguer mas foi <coughs> um evento em que tivemos bandas originais e isso é uma coisa que eu vou sempre primar em pois. toda a minha vida pois. e em off estávamos a falar sobre sobre essa questão que é um movimento um movimento juvenil para mim teve uma, muita muito impacto no meu crescimento, na minha adolescência e eu costumo dizer que se não fosse um movimento juvenil estudanteu eu uhum. E se calhar não era a pessoa que sou hoje em dia E estava... Bem, depois posteriormente com o handball, Também se calhar não ia ter seguido handball Porque de uma lesão grave e tive que também sido handball <risos> Mas eu acho que em 2012 Numa época em que as pessoas Em que os artistas não sentiam Um aconchego, não havia Um espaço para eles poderem estar Sem ser as galerias de arte Exato. Sem ser os palcos De arraiais, de, de, de, de bares que, que na altura havia Mas não, não era muito E nunca... Houve um espaço, uh, agora hoje em dia temos, e o Barreirinha, que está aqui representado e muito bem, e tenho que, que falar sobre eles, porque realmente é um dos bares que apoia e, e promove. Bastante uh, impulsionam bastante. mesmo a, a música. Exatamente, a música ao vivo e os espetáculos também, não é? Uh, mas, mas foi isso. 2012 foi um ano em que fui para implementar, fui o primeiro Arte Madeira que fui no, no Amazónia, na altura. E foi mais um evento que fiz só bandas originais. E nós, na altura, tivemos 200 pessoas ali. E o Arte Madeira já foi diferente, também. Porque é o Parque Santa Catarina. Ah, nós tínhamos... claro, exato. E na altura existia a Emily, não é? que é Sim, a mãe, é... digamos assim, do Estádio 21, ao exato, pai. Exato. E nós tínhamos um palco só dedicado para jams, uh, da, da Emily. Portanto, as fotografias estão online, se vocês quiserem uh, procurar do, do Festival Arte em Madeira. Em pós-produção vou colocar algumas. E, nós, malta vai e eu conseguir. gostaria imenso de voltar a ter, voltar a fazer um Arte Madeira. Porque acho que é, uh, acho que se tiver, tivesse que escolher entre um nome Funchal Art Faced e Arte Madeira, seria... Um arte madeira. Porque arte madeira também engloba é, é a, a ilha toda, é a região toda. E, e achas que podemos esperar um arte madeira 2021? Vamos trabalhar para isso. Ou um funchal art fest, ou um arte madeira. Um dos dois tem de ser, porque depois não tem muito sentido fazeres -se um funchal art fest e um arte madeira. Eu acho que o arte madeira seria mais no intuito de uh, haver uma uma sinergia e tu conseguires ir, uh, portanto, hum. conseguires chegar ao nosso, ao nosso governo e conseguísse chegar às outras entidades que fazem parcerias e que dão apoio, não é? E se fosse, como te estou a dizer, se fosse para optar pelo nome e conseguisse conseguíssemos ter uh, uh, os apoios ou a logística ou depois as várias uh, formas que tu tens de conseguir, uh, portanto, esse tipo de parcerias, seria um, um Arte Madeira porque engloba muita coisa. Enquanto o Fonchal Arte Face está aquele recinto fechado, é, tens o cinema está portanto com a, com a pandemia não, não podemos ter literatura mas os eventos que eu, uh, os eventos que eu faço têm sempre as uh, uh, várias manifestações artísticas e uma delas também passa pela literatura e a arte poética que infelizmente ainda lidamos com, com uma vertente académica em que há pessoas mesmo que acreditam que um evento como por exemplo o Festival Arte Face isso aconteceu é por isso estou a partilhar não era um sítio próprio para estar, por exemplo a passar um estilo de, de arte ou ter um tipo de manifestação artística porque o público não percebe e eu pergunto como é que tu sabes que o público não percebe especialmente quando está um formato online porque ali tu ainda consegues ter um tipo de triagem e ainda está enquadrado, agora online tu tens é, é, Exato, é toda, tudo, a gente. toda a gente Portanto, Exato. eu acho que às vezes sabes Eu acho que o acadêmico Se o um público às vezes, numa arte lá está, um, Acho que é eletista E nós infelizmente uh, Infelizmente ainda, ainda temos de, de quebrar Muita pedra nesse sentido Eu já tive umas, as minha, a minha dose De de académicos olharem de cima para baixo mas uh, falando nisto do eutismo e tudo mais tu achas que a meritocracia é, in é inexistente cá na região é inexistente e não deixam existir e eu continuo sempre a... eu vou sempre bater me nessa área porque repara eu... Eu, vou... eu vou fazer 20 anos nesta área e tu sabes eu, eu comecei nesta área com um evento na altura para uma juventude, mais um movimento uh, estudantil e juvenil, foi com um festival que fizemos pela primeira vez aqui na Madeira, na história dessa instituição, dessa entidade. E conseguimos levar uma banda regional de originais, já venceram um concurso na Festa da Alegria, em Braga, uhum. e que depois foi tocar posteriormente num festival que hoje em dia continua a ser grande e vai sempre continuar a ser, e também foi alvo de, de algum tipo de revolta, que foi o Avante. Uhum. E pela primeira vez na história de uma banda uh, regional dentro de, de, de originais saiu, ganhou um concurso, porque na altura eram concursos, e começamos assim em 97, e já falei sobre isso, uh, que foi o meu primeiro contacto com o mundo do, da arte e do espetáculo, e, e consegui-se fazer isso, uh, através de parcerias com entidades, uh, apoio nas viagens, apoio nas estadias, apoio na aumentação, e quer dizer, hoje em dia, em que fala-se cada vez mais na política cultural e nos apoios e nos subsídios e isto e aquilo só que depois tu vais a ver e a burocracia tanta e já existe muito muito compadrio e eu não queria estar a falar sobre estas coisas mas a culpa é tua, eu é que está a puxar por mim gente a sério é a relampada é nós vermos que Existe atualmente, porque muitas bandas ao longo destes 20 anos foram se desmantelando, mas existe atualmente uh, bandas com muito potencial, bandas regionais com imenso potencial que já tiveram a tocar fora. E temos dois, do metal, até o rock, até o pop rock. E para mim, uh, eu continuo a vê-los como projetos de mérito e que não têm espaço a nascer, que vão se calhar rastejando, ou beijoando, ou andando assim, no agrado eu acho que ninguém tem de fazer isso para, para poder ser valorizado. Se calhar é por isso que eu acho que a meritocracia na região não existe, nem vão deixar existir. E eu tenho a missa pena disso, mas também não é uma coisa que me tenha feito desistir, porque eu acho que se tivesse dependente do elogio e da, e, e, e da aceitação, se calhar nunca teria feito nada. É e ainda bem que o fazes... Na tua um... área. É verdade, na tua área, Pedro, por falar em mérito e tudo mais, um técnico de som é como se fosse um músico que não toca instrumentos. Achas que na tua área não há um mérito de reconhecimento de que, de facto, tu estás a ajudar músicos e bandas a terem um, um som soante para o público? Eu, hoje em dia, continuo, costumo dizer, e as coisas começam cada vez mais tecnológicas, mesmo que seja um, um pequeno invento, como mesmo que seja como instrumentos acústicos tradicionais, uh, na atualidade que a gente estamos hoje em dia é preciso os amplificar e para os amplificar é preciso ter alguém que os amplifique, só que hum, hoje em dia ainda assim, encontra se encontra-se muito a uma grande separação do que a compreender a parte técnica para a parte musical e vice-versa. Eu posso até, entre aspas, não posso até, entre aspas, pronunciar nessa situação, que tento ajudar com a minha parte técnica, percebendo ou não alguma coisa musical, mas numa entreajuda para o músico ser ou não ser, o que acho que hoje é <risos> minimamente. Claro. Uh, há, um, há uma coisa que ainda há dias estávamos a falar sobre essa situação, que eu acho que é muito mal, que é nós, um, como é que é de dizer, nós uh, aprendemos a escrever, aprendemos a ler, mas não aprendemos o que há a vida. Uh, uh, temos que viver para saber o que há a ver. Exatamente. Uh, mas se a gente tiver, tivermos alguma orientação, uh, há coisas que se tornam uh, mais simples na nossa claro. vida. E musicalmente, eu acho que atualmente acontece a mesma coisa. Nós ensinamos ou as pessoas a tocar, mas depois também não temos uh, como ensinar o, a parte técnica que o músico tem que saber. Exatamente. Para o gostar, né? quer dizer que tenho o que saber na íntegra, mas no mínimo a base e às vezes falta essa compreensão entre a parte técnica e a parte musical uh, e isso às vezes dificulta muito o trabalho e com quem eu tenho que trabalhar minimamente é essa parte que eu tento ajudar, nem só para mim. Como, também para outros, claro. mas para facilitar a parte de entreajuda entre músicos e técnicos. Como é que tu, é tu fazes para gerir um músico que prefere seguir o caminho vá, artístico dele e, e não as tuas indicações de que assim funciona melhor para o público, porque estou deste lado? Porque eles ouvem uma coisa diferente, tu tens que dar munição, às vezes para eles perceberem como é que estão é, é, a tocar. Isso acontece muito, uh, atualmente, uh, dia a dia porque porque as pessoas minimamente não estando informadas basicamente o que é as coisas técnicas como tem que ser ou não para o produzir para ele próprio se produzir mais do que aquilo que ele está fazendo a gente temos que deixar o erro acontecer às vezes esse erro okay. às vezes esse erro uh, leva minimamente é estragar um espetáculo, mas quando tu tens minimamente uma pessoa, ou um músico, ou um artista, ou seja lá quem for, e que tu tentas ajudar, eh, não quero me meter muito na parte musical, mas na parte técnica, para ele próprio eh, brilhar, e essa parte por vezes, ou por eh, teimosia, maneira de falar. Exato, exato. Ou, Outra situação qualquer. Queres morrer-se hum, mesmo? Exatamente. Morrer não é? o quer aceitar, hum, que a solução que tu tens é deixar o erro acontecer. Mas quando isso acontece, quando o erro acontece, o público ou as pessoas envolvidas no, na, na produção do evento Culpa não dele. culpam o técnico por isso mesmo, mesmo Coloca. erro. Coloca. Portanto, é um risco que estás sempre a, Eu tenho a correr. peço, desculpa, Intervém, intervém. <risos> Tenho dois exemplos para dar. Eu conheço um projeto musical muito profissional que muitas vezes vai para cima de palco e já sabe o som que a banda tem que ter lá para fora. Mas isso vai depender dos artistas profissionais e os momentos profissionais. Exatamente. Portanto, há, há casos em que o técnico, como não sabe a linguagem musical do projeto, não pode intervir muito e aceitar uh -huh. as, as opiniões artísticas e há outros casos do género Uh, no outro dia comentaram isto comigo. Ah, a cantora parecia que estava a miar, mas aquilo lá para o fim do concerto já estava a soar bem. O problema da cantora? Não, o problema não era da cantora, porque a cantora cantava muito bem. O problema nesse caso foi realmente do técnico, que se calhar também, como no mundo da música, os músicos, há ah, mais artistas mais profissionais e menos profissionais, também deve haver técnicos mais profissionais e menos profissionais. Claro. E é uma balança, é uma balança muito, muito importante, tem que haver realmente uma união dos dois, por isso mesmo é que há muitos projetos, uh, no teu caso, tu estás numa banda como videógrafo, Sim. Há pessoas e projetos musicais que, que compre... têm um elemento na banda que é o técnico, que de, é som. O técnico de som. Exatamente. Que e esse é sim e... vai para os ensaios com os músicos, comendo os efeitos. Da mesma maneira que vais para os ensaios nas peças de teatro. Exatamente. Exatamente. Exatamente. Porque um espetáculo não se faz numa hora de tempo. E se o músico precisa de 10 anos de treino, também o técnico precisa. Mas para tu realizares um espetáculo musicalmente, a banda precisa, no mínimo, um mês ou um mês e meio do um ensaio. É claro que o, o técnico que estiver a trabalhar com a banda é, precisa de acompanhar os ensaios para saber a linguagem que a banda quer usar e é aí que as coisas funcionarão melhor. Um dos grandes problemas que nós temos na Madeira, que é aqui derivado à situação que a Andrea estava a dizer, e concordo, Uh, há situações dessas que também a parte técnica não está mais inserida, ou então por vice-versa uh, pode acontecer alguma situação, mas tem a situação as bandas regionais volto a afirmar as bandas regionais não querem ou não se dão ao luxo de conter alguém técnico a trabalhar para si Exato. Uh, isto Digo pessoalmente, porque muitas bandas contactam-me a pedir ajuda e eu, naquilo que eu posso eu faço, hum. mas também depois chega a altura que é preciso trabalhar e as pessoas precisam de trabalhar e muitas vezes a banda uh, deixa a pessoa com que está a trabalhar ou não sugere a pessoa que está a trabalhar e é sujeita-se a trabalhar com uma pessoa que está lá que não tem nada a ver, nem o conhecimento que tem com a banda. E isso acontece... Sim, absurdo. Não há ninguém... É, é, atualmente ainda não há uma banda que tenha os seus próprios técnicos. Tecnicos. Não há. Seja para cartar, Desculpa, Marta. Sim, sim. Seja para montar backline, seja para desmontar backline, seja para ligar, para cartar, porque para a parte técnica não é só rodar botões, ou seja, mesmo a pessoa para rodar botões, atualmente as bandas ainda não o têm e têm que apanhar com o que está lá. Posso? Claro, sem força, força. Nesta, nesta questão de, de técnicos de sons, bandas, e tenho duas, duas coisas que eu gostava de dizer. Olha, a primeira, quando eu cheguei à Madeira em 2006, a primeira vez, tinha acabado de sair da Haiti, da tinha tirado técnicas de som, e. Para já era que a mulher, no meu curso, era hum. tudo homens, técnica de som, ok? Uh, cheguei à Madeira uh, e, e, neste caso, não fosse o Luís uh, eu não ia ter a oportunidade de ser sequer roadie e eu fui roadie de bateria e o meu trabalho, eu acartava material também. Percebes? Porque claro. eu acho que não há limitação entre um homem e uma mulher, cada um sabe o que é que pode. Lógico. Ok? E isto para dizer o quê? Em 2006 eu já tive o primeiro contacto em que as bandas de originais, ou as bandas, vamos vamos pegar por aqui, as bandas regionais, não tinham direito a ter um técnico de som. Eu eu fui-me embora, fui para a Inglaterra, terei mais um mais um curso dentro da música, dentro da indústria musical, Eu um, o um, um curso foi mesmo a indústria musical e o mundo do espetáculo. E hum, quando voltei a Madeira, depois de ter trabalhado na Embreda, com a Alacondra, que era uma empresa onde eu uh, de som e fazia road management e uhum. stage management, e fizemos o Breda Jazz Festival, e andava, uh, eu andava literalmente só na estrada. Uh, portanto, pode depreviar contextos de som com outras bandas, com novas uh, mentalidades. Exatamente, sim. Aqui na Madeira, lado de existe, hum. um, eu não vou usar a palavra, mas <risos> existe... Umas, uma empresa de som okay. em que simplesmente as bandas regionais não têm direito a técnico de som. Eu já trabalhei com sim, bandas regionais, já fiz agenciamento e isso há de ser também mais uma uh, vertente que gostava de, de explorar na, na arte Site, porque acredito que sim, há bandas que ainda precisam mesmo aprender como, uh, como ser um projeto musical. Sim, sim, sim. Como um artista às vezes precisa de, de saber como é que tem de, de, de, de estar. Digamos assim, seja na parte de técnica seja de som, em cima alma. de palco, seja seja. De qualquer e seja depois, depois de na, de na de comunicação, de comunicação de qualquer... portanto, depois depende de se de há bandas que querem entrar para uma fazer personagens e têm a sua roupa, etc. O que é que acontece? Eu quando cheguei aqui à Madeira, em 2000 e... E um... 2011, defrontei-me outra vez com esse problema, que é, as bandas regionais, para algumas empresas de som, não podem ter um técnico de som. Eu trabalhei com uma banda que tinha um técnico de som.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 A nós, projetos. E eu vou dizer uma coisa uh, que não é do conhecimento público, mas que passa a ser agora, porque ainda tenho problemas nenhums com isso. Força. Porque o Funchal Art Fest, se não fosse um técnico de som que foi acordado há dois meses atrás, antes do evento, não ia acontecer, ia ser adiado. E foi a primeira vez que foi marcada uma posição que é: isto é um evento eu estou-te a pagar, eu como quem diz eu estou-te a pagar, portanto eu tenho o direito para já tenho o direito de te perguntar quem é que vai ser a equipa técnica e é claro que um técnico de som é só o homem encarregue de é um exato. bom espetáculo ou não porque claro. isto é só ter um P.I.A. É de milhão e de repente é meter ali uma pessoa sem sensibilidade porque atenção toda a gente tem que ter direito uh, uh, a errar e, e pronto, e por aí adiante agora quando tu já tens conhecimento de causa e tentam-te enfiar, como fazem com os patos para fazer foie gras, estás a ver, pela goela abaixo, uma coisa que tu sabes que vai prejudicar o teu espetáculo, simplesmente tu bates o pezinho e dizes não. Mas não. Bates o pé e dizes eu não. Eu também achei um não pés. Pés. Pés. Eu A referência do pote. Portanto, chega uma altura que eu quero apelar a toda a gente, batam o pé. Batam o pé, se não estão contentes, batam o pé. Porque esta coisa de bate o pé, bate o pé. Não espera que vou afetar isto. Tip... <risos> eu acho que isto tem de dizer mesmo que aquela. Bem, é Como é o nome daquele sim, software que já bem. não me recordo? Faz o. <risos> Que auto -tune. o a Brito tinha-se o auto-tune. O auto-tune. auto-tune. auto-tune que isto vai ter. Eu agora meto o filtro e, e, e volto a dizer outra vez: que é assim, tu não tens que apanhar com isso. Claro. Se tu tens um take no -so, se esse take no -so está disposto a trabalhar contigo, a receber, porque as pessoas na Poder só simplesmente: ai, oh, quero um take-no-song, olha, vejo para mim take no -so", mas depois dinheirinho, isto não há é assim. Também Sim, as pessoas também têm que ter, isso eu sei, mesmo. é por isso que estou mesmo a pescar estes pontos todos, porque existe uma vontade, mas depois essa vontade não é posta em prática, porque, por exemplo, nós temos empresas de som que simplesmente dizem não, não vai ninguém mexer no meu material. E um pronto, orgulho, era um tipo que te dar a orgulho. Quase é? uma espécie de sabotar. Uh... Não dá-me nervos, eu acho que é por isso que o meu cabelo tem andado sempre assim. Muito rotado, <risos> doante é de uma de Estavas a falar em para-raios, ainda não, não vem nenhum relâmpago para quê? Só relampadas, só relampadas. <risos> mas de facto isto há muita coisa que podemos estar a falar à volta deste, deste, deste tema porque uh, já foi-me requisitado por algumas pessoas que, que, que veem o Relampada uh, que tínhamos que ter um, um episódio assim, com um técnico de som e com uma organizadora de eventos, para nós falarmos destas coisas e destes eventos, problemas. Segunda categoria, porque os meus eventos ainda são vistos como segunda categoria. Segunda categoria, é, lá está novamente a, de... a, a, a questão da meritocracia inexistente. É, ora, Não, ainda bem que é, porque tem que ter sempre uma segunda. Há espaço segunda para todos. Para fazer. Há espaço para todos, é verdade. Se souber só primeira linha, quem está abaixo da primeira linha nunca tem espaço para nada. E aí que a gente. tu organizas eventos fora da caixa. Eu diria que gostava de perceber qual é que é o evento primeiro que se. <risos> <risos> okay. ilha, será, ilha. Será que é? Será que é na os na que ilha. têm mais. Uh, uh, que têm mais apoios mais do governo? Essa é que são feitos Epá, essa com borras. O governo, essa parte fica-me-se assim meio atravessado. Não sei porquê. É porque, se não for o governo, ninguém faz. Exatamente. Nada. Pois é, se não for as entidades. Compreendo. Mas também, é mas também não acham que há um problema de eventos que estão diretamente ligados ao governo não serem. Não sei cobrar a entrada. Tu não me puxes, André. <risos> <risos> <risos> já está aqui a tentar travar essa parte. Ok, tudo bem. Avancemos. Nós queremos acabar com essa coisa. de Avancemos. Tudo o que é estereotipos que meteram os primeiros categorias, segunda categoria, artista de primeira, artista isso de segunda. Que eu sabia que isso havia categorias. Acabou. Eu acho que isto era só os chefes de cozinha que havia essas coisas. Mas, pá, não, acabou. Bem. Eu acho que chegou uma altura que é a dizer mesmo. Acabou. Acabou-se esta equipe tipo toda. Bosta. Nós temos de ter uma coisa que nós estamos aqui todos a trabalhar para um bem comum, que é o mundo da arte e do espetáculo. E depois é, assim, é saber também diferenciar depois o que é cultura e o que é que é entretenimento. Exatamente. E portanto, se nós temos uma forma de passar cultura, que seja ela através do entretenimento, está tudo bem. Agora a mim faz-me confusão gastar-se milhares e milhares de euros em eh, cartazes que se dizem turísticos está mais do que provado que aquilo não é pá. é a animação mas de, mim, de, a de questão. Questão. não metam aquilo é. dentro da pasta da cultura é, é sempre mas por daí tá, que vai ser, surgir a arte set para e buscar, buscar a cultura que de certa forma fizeram a perder por causa do entendimento e então é aí é que surge a parte da arte de sete, para revoltar, a dar uma nova esperança à cultura que se perdeu. A arte e o espetáculo. Quase dar voz quem, a voz, quem não tem essa mesma voz, dirias? Sim, porque, olha, dizem-me, eu, eu esta semana, e tu sabes, eu, não, eu vou ao Facebook de vez em quando e tento fazer publicações, algumas, tive a noção que há pessoas realmente que saem, eu não tenho essa noção, quando me encontram na rua e dizem, ah, opa, está muito, muito de ler-te. Já fez clube de fãs. <risos> clube de Fãs. Clube de fãs. Uh, Não, são pessoas que gostam bastante disso. do vídeo. Do do que que é. É. É. 4... É. E tenho imensos haters, mas com a... e... os haters. Isso é. significa que estás a fazer. Com os haters têm aqui uma coisa muito apoeira. Opa! Opa! Opa. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Oh. É verdade, trouxeste um objeto. Com um os objeto. haters, vou, vou, vou voltar para trás. <risos> <risos> <risos> Uh, com os haters e tenho aqui uma coisa muito porreira, mas posso continuar, não posso? eu tenho de disparar? Podes continuar, posso? não, podes continuar, podes continuar. Com os haters uh. e tenho uma coisa muito porreira, posso ok. Fala-me lá então, desse é objeto. Assim. Para os haters e tenho, vai-me cortar a barba. <risos> Posso fazer a pinça? cada pinça? Cada vou Podem reparar, eu já não faço as sobracelhas, porque é um toque feminino, não é? Que dizem que toda a mulher tem que ter uma sobracelha bem arranjada. Estereótipos, estereótipos. E ultimamente, eu... tu pai é quase calhar um ano, que já não estou a ligar mesmo essa porcaria de sobracelhas. Mas não há problema. o, resto é tem... um <risos> o <risos> cabelo O cabelo é isto que se vai. Portanto, uh, o resto está tudo bem aparadinho. Uh, agora, não para os haters, é. e tenho uma coisa muito engraçada, que é isto, portanto, uh, e estou a ver sinais, mas isto é muito Não, claro. não, não, isto para é, os esse, haters, é produção. Para os haters, então. e tenho isto, e, então, isto serve para, primeiro, okay. quando estão muito exaltados e já entram pela ofensa pessoal, e se calhar tem um tipo meio Sun Yang, que é, é assim, ir devagarinho e fazer assim. E ui, ui. É quando estavas dizendo Bumba, ui, ui, ui. Bumba. Aqui Isto aqui é o são, Isto este São relampadas é E psicológicas Porque pronto E depois tenho também uma coisa muito porreirinha Para os haters, Que é uma coisa que eu uso muito comigo Que é isto, serve para até rachar parafusos e, okay. e Há acho parafusos soltos É isso sim okay. E quando temos um ambiente de cortar a faca Como também existe os haters melhor. Eu gosto de fazer uma coisa, que é eu gosto de limar as unhas. Então, eu vou limando as unhas e deixo os haters falar. E depois, quando os encontrar pessoalmente, pá, gostava de poder, para já, apresentar o meu tio Funções e depois de poder também limar as unhas e que tivessem aquela vontade, aquela frontalidade que se faça. Cara a cara. Adoro, exatamente. aliás, já fiz isso com uma pessoa, com um hater que eu, entretanto, não me bloqueei, mas depois acabou por ser bloqueado quando entra num nível bastante baixo, em que tu, o teu corpo está a fazer tipo, largar assim mesmo, umas duas carreladas no ovo para ouvir a rádio do combate, um bocadinho, mas tu não fizeste isso. Portanto, eu acho que, agora fora de brincadeira, eu acho que nós temos que vir bem com as críticas, sejam elas construtivas ou, ou depreciativas. Exatamente. Agora, uh, temos é sempre de manter um nível que é, primeiro, não podes entrar e é muito difícil, hein, mas não podes deixar entrar no joguinho dos itens. Exatamente. Deixá-los falar. Uma Olha, havia alguém que dizia falar bem ou falar mal. É, um, é, é, é falar, é marketing, não é? é Houve uma banda por aí que não me recordo agora do nome, é mas havia falar. uma banda que fazia mesmo porcaria, não é regional. Propósito para. Propósito era uma coisa de marketing. então, então publicity is good publicity. Havia, é, havia uma banda no continente que se chamava Zé Pedro dos Chutes. <risos> E... <risos> oh, Zé grande Zé Pedro que está lá em cima. Isto Já. não é, é apreciativo. Esta banda existia quando o Zé Pedro era vivo e ele sabia que esta banda existia. E o é. Zé Pedro foi também uma pessoa que, que fez parte de um muito de, de decisão na minha vida que fui na ITIC, Que ele aparecia lá e tinha aulas de composição. Ah, eu com a, lá, e tinha aulas de composição com o Jimba e tinha um técnico de som. Uh, que trabalhava no xaxaxá xa, e que nos dava aulas de técnicas e os Zé durante uma vez pela sala do intro e o único que é ali mas parecia um rapaz, pois foi uma coisa de proteção, tens de entrar, parecia mesmo um rapaz, porque o cabelo, rapei o cabelo com uma crista, pá, enfim. E ele, quando vi-me a operar, e não estava, nunca vou-me esquecer, porque era uma, uma aula de mesa de estés, e quando ele vi-me a operar, ele chegou-me para ele, o já tinha ouvido falar de ti e tu, só tenho uma coisa para te dizer, mas mesmo muito subtil. Não te deixes vergar. Olha, até ao dia 12 não te deixes vergar. vergar. E tenho certeza a, dizer, for a for, série, isto arrepia se for, se for. Porque eu acho que fui à altura em que disse, pô, caraças, não, para já vou deixar crescer o cabelo, e vou voltar a fazer minhas sobrancelhas, porque eu estava na mão de entrar em <risos> e masculino. E segundo, assim acabou. Eu sou uma pessoa como todas as outras. Sou mulher, não quer dizer que seja menos. E acho que claro. é esses exemplos que temos de levar para a vida, é mandar todo o espetáculo ou não. Tu tens de saber dizer não e não te deixa vergar E acho que é isso. E Malta, não se deixem envergar. Façam... Vão dando Ac... relampadas. É, é, vão dando relampadas e acreditem naquilo que vocês fazem com tudo o que vocês têm dentro de vocês. Eu uh, gostaria de passar a um joguinho, é verdade, aqui Uau. na relampada nós temos alguns joguinhos e nós vamos passar ao quadro do A Tramas Ou Não A Tramas. A Tramas Ou Não há Tramas então este quadro, não sei se sabem, mas é um quadro, uh, um joguinho, que, na qual eu escolho algumas, alguns regionalismos, algumas palavras de cada ilha e uh, vamos ver se vocês sabem o significado disto. Sabes que eu sou de uma zona mais rural. Isso também é, portanto, vamos lá ver se eu consigo dar a volta aqui aos nossos convidados com estes uh, regionalismos, na qual Relampada é um deles, mas Relampada toda a gente sabe o que é, não é? É uma tapona. Uma relampiada. Uma relampiada, é verdade. Uma relampiada. Portanto, vamos ver quem é que acerta primeiro o significado de inca okay. encaragamento. Okay. Que é uma pessoa... P... O que é, que é estar encaraguejado? Inca... Encaraguejado. É? Incaraguejado. é tá, inca... Não se pode dizer... Não se pode agora adaptar. É, é exatamente. É, esse... é, é encaraguejado... O que é estar ficar... encaraguejado? É como... É para travares. É ficares travado. Não. O que é estar encaraguejado? É pra... é é ficares é bloqueado numa... Não. Numa... Numa... Numa... Ok, oh, mas. Vais? mas vais? Então, encaraguejado. Eu vou chutar uma. Chuta -o lá. Atrapalhado. Atrapalhado, tipo incomodado. Ah! Incomodado está lá perto. Ah, ah, ah, mas não é isso. Não é válido. Não é isso. Quer é estar encaraguejado. É pá, às vezes. Era o coitado eu atrapalhado. As pessoas às vezes vão não. dar uma não. rompada e a pessoa fica encaraguejada. Oh. Mas Com medo. Uh. Encolhido? Encolhido, caramba, Ouça, é isto! É... Isso não é encorcolhado! Não, encaraguejado! É, alguma mas... é ah, coisa que eu, eu cá conheço é encaraguejado! Ah, não ser! Não, estás encorcolhadinho! Sim! Exatamente! Mas também, é, é um sinónimo! É encaraguejado também! Olha, é, então encontramos é, é um verdade. sinónimo para um regionalismo! Um sinónimo para um re... Há um regionalismo que é um sinónimo de outro regionalismo e de certeza que há outro sinónimo é, deste isto sinónimo isto é, isto do isto é de regionalismo! É. Encaraguejado! Talvez uma coisa assim mais. Específica de uma zona Estão qualquer é. Pronto. Eu às vezes a já... é que que já... que que que gente acho... Bem, o que é que é, você... que é que é luzir? Ah, o que é sei. que é luzir? Brilhar. Mas é luzir, eu Sim, brilhar, posso, é posso, posso, sim. Luzer é brilhar, o mas, luzir, também, mas também despontar, tá o despontar da manhã, o amanhecer, o brilhar, o, o primeiro luzir brilho. Luzer, mas luzer é brilhar. Uma Sim, coisa é a luzer é, a, é a, brilhar. a brilhar. É a brilhar. Limpei, Portanto, aquela, limpei aqueles pratos que estão a, a é também. Exatamente. exatamente. É verdade. Portanto, o ruralismo rural, rural, está limpa. a funcionar aqui. Eu é limpei muitos pratos. <risos> Ora bem, próxima palavra: grima. <risos> O es que grima. é que é um gremer? És um és um malvado. És mau. És um gremer. Não é? É lá perto, mas sim. Posso dar, posso dar o ponto. Mas uma coisa mais específica. Mas, es mais um específica. És es um. Fogum. És um, um gremer. És um malandro. És mau. Mal. Mal. Exato, mas é muito mais específico do que isso. És Terrível. És terrível. O que é que é um grima? Pá, os grimas estão lá embaixo. baixo. eu dizia. Está tudo ah. lá embaixo os grimas. Vem do inferno. Exato. E o que é que é um grêmio? Um diabo. Exato. Um demónio. Uau! Um grêmio um é demónio. A é minha avó dizia muito isso. Eu ah, sei. És um grêmio. É um demónio. Dizia-me a é mim. És um, é é um grema Vinha da fazenda de Serafina. E eu gostava muito. Ah, isto é terrível. Isto tem pessoal então. Ai, Já isto viste? Isto é terrível. Um não posso contar. Continua. Ah. Adiante. Andiamo. Andiamo. <risos> <risos> o que é? ter Piquetes. Pá, tenho Creve. aqui alguns piquetes. <risos> piquetes Pá, a vida está difícil, tenho aqui alguns piquetes a resolver. Hum. Bem, Bem seria é... Dificuldades. Exatamente. Muito mas próximo, piquete... muito próximo. Mas é uma dificuldade de quê? É mais preciso. Ah, também já ouvi a expressão ali. piquete ser tipo bilhete de autocarro. Isso é ticket. Na minha zona era pequeno. O pequeno, o tequete. O que é que é pequeno? Isto é como o, piquete. o piquete. As, As pessoas têm muitos pequenos. As pessoas têm o tequete. <risos> é é o tequete da luz, Acho que é isso. Piquete como piquete o tequete da luz. Ah, ah, é Acho é que resolve o problema. Ah, é um pequeno é um problema. O Pequeno da luz, exatamente. O tequete é um pequeno é um problema. Pois, exato. É um pequeno, pois, exatamente. É tipo é um pequeno problema, exatamente. Mas. Pronto, do vocabulário, do dicionário na qual uh, consultei isto, um piquete é uma pequena dívida. Ah. Ah. É um pequeno problema. Continua Sim, a ser um adicioso. pequeno problema. Sim, uma dívida piquete, não é necessariamente... Mas se os gajos não andarem lá uma semana já se trouxe um piquete grande. É verdade, é verdade. É verdade o piquete vai cada vez aumentando. E para uma, finalizar, a última... um pequeno nas finanças. <risos> um pequeno nas finanças. Quem <risos> <risos> okay, não? Quem okay, não? Fogo, tenho um, Ai, é ainda. Não ainda. Te tá, um tá, pequeno na segurança social. Até dia 20 um pequeno tem tá, que... E começou a penhorar o relampo. Como se fosse muito para penhorar, meu Deus do céu. Uma coisa boa dos <a> recibos verdes, para o pessoal que depende de recibos verdes, foi criarem uma isenção. O artigo 9, é? uh -huh. e que por acaso tive a oportunidade este ano de começar a, a falar mais sobre isso com as bandas e também porque pela primeira vez uh, foi feita uma coisa que é uh, num espetáculo, no que Eu Vivo, as bandas de originais receberam mais que as bandas de covers. I'm ready, tu pronta para, wow, say... para todo o resto do pessoal de covers oh, vir atacar e Mas isso é, é bom, porque eu acho, eu acho eu que acho é que fui... Foi o filme critério e eu acho que devia de ser também o critério, já a partir do. Falta ser balda, é falta projetos artísticos. Acho, projeto acho que isso é uma coisa conhecer. que está mal. E receberam? Que a arte sei, tem que resolver esse problema. Pois é, exatamente. Porque essa situação de recibos verdes não é uma situação para um, não sei, independentemente por uma área de artes. Isso foi uma solução governamental que encontraram para ajuda. A são trabalhadores independentes São, mas Mas, mas, mas também há não, não, é o estatuto é profissional do artista, exatamente. que é muito complicado isso é, que é uma é a única parte, a vida, não. Forma, não está é uma, Mas é a única forma e é a única forma também que eles têm depois de receber, claro que não há nenhuma associação que possa comportar com tudo o que é recibos verdes de projetos e não sei quê porque é, acabam por ser trabalhadores independentes, Eu não tenho nada contra isso e até acho bem que as pessoas uh, também, porque senão depois começamos a ter os falsos recibos verdes e é uma coisa que Anda a tempo para tentar combater. Mas acho que, por exemplo, pós-pandemia, uma altura em que houve muita gente que teve de, de, de fechar a atividade de, de, de, de, e contraiu dívidas, não é? Porque houve um perdão, mas é como também a questão da luz: houve um perdão, mas depois tu vais ter de pagar, não é? Ninguém dá nada a ninguém. Um, e portanto, acho que o que, que, um mundo da arte e do espetáculo claro que nessa área de, de tanto segurança social como finanças está completamente rebentado e podemos ver isso pelo Ministério da Cultura, mas depois também vemos outras profissões que também dependem de recibos verdes, não é? E que está tudo igual, é. quer dizer, o estado social é, é este e nós temos que ser resilientes e também começar a bater o pé. Uh, mas, por exemplo, para mim, meio e quero que as pessoas percebam que a originalidade tem de ser cobrada e tem de ser cobrada a mais, ok? Tem ser paga. Portanto... Exato. É, portanto, é chegar a uma altura em que, não, meu amigo tu estás a cobrar isto e isto é o que tu exigir Sim, é como, é, é é como comprar um quadro original Exatamente. E uma, e uma cópia uma impressão. Comprar, vais comprar o quadro do gajo X que pinteou uma pintura do gajo Y não é claro, uma não, coisa não. de pintares a pintura do gajo. E também é um incentivo aos novos, uh, Eu acho que que novos criadores. Projetos. Claro que sim. As coisas que, que passam Eu tenho a certeza que, efetivamente, depois de muita gente saber isto, as bandas de originais se calhar vão-se mostrar Eu mal. Espero bem que sim. A, a ideia, é a sim, ideia sim, seria mesmo, essa, é Agora, acabar, entre aspas, com este entre aspas. monopólio de entretenimento que existe. Uh, e existe dar. Muito. Uh, segmento aquilo que se perdeu, que era a parte original das bandas terem, voltarem a terem o gosto de o fazer independentemente, sendo ou não remunerados mas gostavam de o fazer e queriam o transportar isso para a rua e é isso que a gente vai E fala da música, mas também fala dos artistas plásticos que quem trabalha, ou do, dos escritores nos meus eventos estão a trabalhar ao vivo, estão a receber. Percebes? Claro. E é por isso que às vezes já aconteceu, irem para outro evento e estarem à espera de receber, e é claro que não estão a receber porque não é toda a gente que pratica isto. E eu gostava que as pessoas começassem a entender que tem de ser praticado isto. Portanto, para acabarmos um bocadinho com as desigualdades que existem aí. Porque há projetos que vão pedir X, chegar a milhares, e depois vai outro projeto que se calhar tem exatamente o mesmo tipo de progença. Quando lhe falo de projetos, são projetos que arrastam pessoas. Sim. E nós temos esses projetos na região que vai desde o metal até o rock-pop, tu tens, e, e para o dever isso não foi um de face. E jazz, e Sim, exato, azar. do metal a rock, portanto, vai ali, antes do, antes do rock, vem ali Uma o géssimo da cronologia musical, a cronologia musical, o rock é sempre para a música clássica, está sempre em primeiro lugar, e há outra, outra coisa, depois de privar com pessoas de conservatório, e músicos que estudaram no conservatório, ficaram mesmo surpreendidos com alguns preços praticados, porque... No, na, na, no nicho deles não se praticam esses preços, são superiores, portanto porque é que nós andamos aqui com esta, pois há aqueles projetos de covers que vêm com não sei quantos e já, se tu pagas 3 mil a um, hm? porque é que não vais pagar 3 mil a é um projeto também que seja de, de música genial, pronto, porque é claro que depois tem as suas tem as suas características, não é? não vais já, já dar 3 mil euros a um projeto que acabou de ser e que está a tocar há um ano. Claro, exatamente. Estamos aí que é para as pessoas dizem, ah, mas aquele pessoal começa agora. Pá, esqueçam o pessoal, que começa agora. E que começa agora, pá, já nem tem um copo para tocar. Portanto, é claro que eles vão ter que aprender, vão ter que crescer. Agora. Há eventos aqui nesta região em que se paga X a um projeto e depois paga-se X, ou esse projeto pede mais ou menos o mesmo valor e eu dei 3.000 euros, mas é... em razão. Ok, isto foi uma coisa... Sim, foi é, um número. Foi um mas número, mas é, também não há... Olha, vou esquece. começar a fazer música. Portanto, <risos> o Evelord foi... O Murchal foi... Vai ter para aí quantos projetos. Mota, cumprida-me, 3.000 euros. É, é, Chama-me, eu por favor. Não, isto é, isto é uma pergunta... Isto, a pergunta que vou fazer é... A o incentivo à originalidade, também sim. é um incentivo que vai para os músicos de covers Exato, isso também, Alexandre. É é. E, para e essa é covers mas de mas de a, a, a é que ideia. É é a mesmo esse stamp também é válido para esse. Sim, dizer, mas há, há, há uma coisa que a gente pode afirmar aqui que é ser um grupo de covers não quer dizer que seja de entendimento. Portanto, sim, sim, sim, é, a parte maneira de, falha, de falar palhaçada, banda para palhaçada, é o que a gente vê hoje em dia. E eu ainda há dias até fiz um comentário, bem ou mal, sobre isso, que nós, hoje em dia, já não fazemos arte, fazemos atributos, é, mesmo que sejam regionais, é, a homenagear ou a relembrar pessoas que tiveram no passado. Mas essas pessoas Linda fizeram -se os seus originais. ainda bem. Mas daqui, na altura, entre aspas, dos nossos filhos, quando eles tiverem a nossa idade, o que é que eles vão uh, consumir? é tributos dos tributos que fizeram os originais. Portanto, passar histórias nossas. Exatamente. Mas não que, temos nada a crescer. Acho que há espaço para os eu, acho há, eu acho que há espaço para bandas originais, bandas de bandas de covers, palhaços. Há espaço para todos. Agora, o que eu gostava que se fizesse, é que se começasse a remunerar essas atividades... Mais não? incentivo. Mais incentivo. Mais incentivo é que se crie. Porque fala-se tanto em indústrias criativas, e foi uma palavra que andou e anda há seis ou sete anos na boca de tudo o que é político e pessoas ligadas à cultura, mas depois, quando vais para a prática, o que é que são as indústrias criativas para ti? É, o, que, o que é que é isso das indústrias criativas? É que para mim a indústria criativa tu incentivares a criatividade. É tu dares as ferramentas para que se crie E acho que aqui na região nós não, temos, nós não temos... Será que existe uma indústria factual sequer de algum tipo de arte em Portugal? O cinema é inexistente, Isso tenho a certeza absoluta. Mesmo. Eu acho o mesmo. Que... O caso do cinema em Sim. específico. Eu acho, eu acho que hoje em dia... Hum, as pessoas apoiaram-se muito e desculpem a redundância nos apoios. Sim. Ok? E eu portanto, quando tu, tu, quando tu dependes de um apoio para criar, meu amigo, tu estás. pip estás. Porque tu só vais criar, só vais sentir aquele, aquela vontade de criar se tiveres, se tiveres, se tiveres apoio. aquele apoio. E eu já sou apologista que nós não podemos. Uh, nós não podemos só criar quando temos apoios. Nós temos de criar sempre. Sempre. Por, Quanto mais tu criares, mais facilmente se calhar vem o um apoio, porque tu não deixaste de criar só por causa do um apoio. Agora atenção, há associações, ou há grupos, efetivamente, que se não for um apoio, e neste caso porque tem uma logística diferente, eu dou sempre o exemplo do, do Grupo Dançando com a Diferença, atenção, há dois, três anos atrás o Grupo Dançando com a Diferença ia parar porque não tiveram apoios. E neste sentido, é apoios para terem o seu espaço físico e para terem pessoas a trabalhar, porque isto é tudo muito bonito. Mas para o trabalho ser feito, existe uma equipa por trás que faz todo o trabalho. Claro, exatamente. Percebes? Sim. Antes dos bailarines, dos músicos, dos atores, dos artistas plásticos estarem ali, se for dentro de uma associação, há todo um trabalho feito por trás, para que se criem as condições. Ora, aí está. Mais Sim. uma vez, a tu criares as condições. Claro. E, por exemplo, o Dançante com a Diferença, se não tivesse aquele apoio, não ia poder criar condições para os bailarinos continuarem e conseguiram um apoio, e porque sair para as redes, sair para a comunicação social, e as pessoas disseram, não, para lá, pá, mas isto não pode acontecer. Portanto, é, é um exemplo diferente. Agora, há muitos eventos e há muitas pessoas, em nome individual e artistas, que só existem porque têm apoios. Agora, façam um evento sem nada sem nada. Faço um evento sem nada. E outro exemplo, o Arte Madeira foi um evento sem apoio nenhum. Tivemos o Rui Lema, que é o nosso, e continua a chamado Charlie, que foi o que nos deu o Gui, eh, o Guidance de, não, vamos pôr isto de palco aqui, porque fui mesmo, vamos fazer a jam. A altura nos adorávamos jam sessions e havia muitas jam sessions. Hum. Andréa, nós fizemos o Arte Madeira sem um único um apoio financeiro, nós pagávamos som, e pagámos som, e pagámos bandas, e tiveste que jogar com o um alugueiro dos bares que estavam lá e de 10 ou foi 15 euros ao artesanato. Mas nós conseguimos pagar o som, conseguimos pagar as bandas, ficamos com 2 euros cada uma na altura para tomar um cafezinho. Mas não importa, mas fizemos. Agora imagina, se as pessoas que querem fazer nesta ilha pensam o dinheiro para o fazer, isto arrepia-me. Okay? Porque isto sim. não são é só dinossauros. Sim, sim, sim. Isto não, não são só dinossauros que andam aqui, não são só os eventos considerados primeira categoria, segunda categoria, subcultura, sim. cultura, entre Mas a coisa funciona muito à base dos apoios, nunca será efetivamente uma indústria. Não, olha que vejo aí uns poucos, um neste caso, que continua e vai continuar, e ainda bem, porque há espaço para todos. Agora, vamos sair mais igualitários, ou, ou, ou ser no sentido de cuidado que há uma diferença entre igualdade e equidade. Ok? É, conto... é, a é a proporção das coisas. Claro. Agora, depender de subsídios, não malta, não, deixa... não, não depende de subsídios para criar. Isso não. Que ajuda mente, ajuda muito mente, e todos nós sabemos. Claro. Mas depende disso, não. Muito bem. Para terminarmos então, tenho o último regionalismo. Que é uma coisa que não aconteceu aqui, que é buleiro. O café. Não, não, é café, não, é café, não, é o café, não é o café, não é o café. Portanto, tivemos uma conversa de mais ou menos... Eu pensava que o que estava a fazer com com leite. Não gosto, por acaso. Por acaso tivemos uma conversa de mais ou menos 50 minutos, não foi? Não é um blower de tudo, não é? O que é que é um blower Fui muito tempo. Não, é um é rapidinho. Exatamente, mas é o quê? O que é que é um blower Um blower é um casaco? É um rápido, é algo rápido. É um expresso. O que é que tivemos aqui a fazer? Um boleiro? Uma, vamos cozinha, a... cozinha. uma conversinha. Uma pequena oh, okay, conversa. Small aqui. talk. Um chat, um chat. Eu, eu acho, acho que, que a gente estava aqui a dar a <risos> <fui nesse risos> <tempo. risos> Tivemos um boleiro gigante aqui. Ok. Olha, muito... Não, não. mas não, Gigante <risos> mas no mas sentido de... Tu... Um muito bom então. com muito conteúdo. Muito bom com muito conteúdo. <risos> okay. Porque já tivemos conversas que dava... <risos> tivemos mesmo para uma hora e meia. nessa. para fazer os programas todos. É verdade. Tenho a certeza absoluta que nós não falamos de tudo. Podemos falar aqui de imensas coisas tudo à volta desta área, mas não dá. Pois aquele tipo é, de coisa, vais falar de religião ou do universo, nunca vais acabar. Anos. Não, vamos não vai acabar. a falar a falar sobre isso e ainda não conseguimos chegar ah. Não. Ah. Não. Ah, não. <risos> nada. Nada. E vem. E as pessoas, eu acho que encontrar alguém assim como o Pedro é difícil, eu sou uma... é difícil, para já. Para uh... É difícil, oh, como yeah. podes reparar, ele não está a chegar a seguir com os pés abaixo. Oh, oh, tem que aqui tá bola para para a próxima. Tu é uma coisa que se diz: os homens não se medem aos palmos. É de fita métrica. É de 59. E. <risos> o Poedro oh, tem a altura do Prince. Oh, oh, oh, oh, isso oh, já joga oh, para olha lá. A favor, olá, olha. Esta, esta conversa, claro, não. Sabemos que este tema é muito, é muito Mas é sempre bom discutirmos e, e mostrarmos as coisas imenso o convite à, à, à Malta. A vocês e aos Nós agradecemos vincer, por vocês ter, terem estado aqui connosco. Eu agradeço à Marta por ter-me insistido para ter vindo. Sim, isto é, isto é bicho de moda Ah é? é? Opa! Então fizemos uma não, coisa. Tá, a marca não sei é que de uma coisa. meio bicho de Não sei se a gente vai falar. Resulta bem, sustar, bem. coisa. É bem. coisa. Já vai para. Alguém é aí. <risos> então, para terminarmos, finalmente, muito obrigado por terem vindo aqui à Relampada, por terem obrigado, encerrado nossa. a nossa terceira temporada. Vamos estar aí com mais temporadas e estejam atentos aí ao que vamos fazer. E obrigado ao Alex que está ali sempre no som a controlar tudo. Obrigado à Andrea Andréia. que está ali sempre atrás das câmaras, a medir as coisas, a me fazer os sinais, quanto, quanto tempo é que nós já temos. E obrigado aos nossos convidados obrigado. maravilhosos. Obrigada, estúdio 20 anos pela vossa obrigado, resiliência. Estou e Barreirinha marca Fight também. E a todos os outros parceiros que montaram este cenário maravilhoso e até à próxima relampada. dos microfones do a Balmas. Já foi. Vamos tirar a foto da praxe.